A tecnologia hoje anda cada vez mais rápido, então mal a gente compra alguma coisa e ela já fica velha. Quando você muda de uma tecnologia para outra, você acaba perdendo muita coisa. Você perde, por exemplo, possibilidades, sonoridades, você perde até sensibilidades. Essa é a ideia de que as tecnologias obsoletas podem ser melhor utilizadas para criar novas perspectivas, novas sensibilidades, que às vezes a gente nem percebia que era possível quando elas ainda estavam na última moda. A tecnologia hoje anda depressa demais, não dá tempo nem de acompanhar. Você compra um celular e ele já está velho, dali a um ano. Com isso, muita coisa está ficando para trás. Cada vez mais gente começa a olhar para o passado e ver que muita coisa interessante deixou de ser usada e poderia ser aproveitada para fazer coisas interessantes. Então, as tecnologias obsoletas estão voltando como ferramenta de criatividade. Então tem gente no mundo inteiro usando cassetes para lançar música, usando chip de videogame antigo para também criar cenas musicais e até mesmo sintetizadores analógicos que eram usados nos anos 60 e 70 que são reconfigurados para fazerem sons que fazem sentido no mundo de hoje. A gente se deu conta de que a velha fita cassete está voltando à moda. Então ela está se tornando cada vez mais um meio pelo qual música nova é lançada no mundo de hoje. Claro que isso não é um fenômeno de massas, mas um monte de novos selos aposta na fita como um novo formato para lançar a música. It's basically like me sitting on my couch and drinking beer and like turning this on and then you just hit. Autocopy easier to use than a CD burner. The Cure Club is a tape label that I started about a year ago, which basically is, I've always thought of it as like a clubhouse. I like liked to listen to tapes and figured that I like knew enough musicians who had cool stuff. In a lot of ways they're like releases that are meant for cassette, like they're not supposed to be the real album. Sometimes people will do 10-minute songs, 15-minute songs or whatever, like no big deal, stuff that they wouldn't put on their regular album because they think that it would like alienate some listeners, but like on a tape it's cool because you know you'd have to fast forward to find the next song anyway and then you'd be lost and it's just like not gonna work. It's not about like making a profit or anything. I sent one of these to Slovenia like last week. Like some kid in Slovenia is riding around in their car listening to this. That's awesome. Uma das coisas que as tecnologias obsoletas permitem é você trabalhar com limitações. Para muita gente, isso é importante pro processo criativo. É o caso de quem trabalha com músicas feitas com chips de 8-bits. Então, esses chips vêm de videogames que eram usados no começo da década de 80. E o som que eles produzem é um som muito limitado. Apesar disso, você tem um monte de gente reexplorando esses chips para fazer música que faz sentido no mundo de hoje. Some musicians just that maybe only want to play guitar or only play drums. Well, there's some people that only play Nintendo or only play a Game Boy. So, when you say 8 bit music or chip music, it's really not a certain sound, it's not like it's rock music or it's electronic, you know, it's um, some type of dance music. It could be any type of music, but the key is that the sounds come from the chips inside the machines. It's like saying, oh, I hear you make guitar music. You know, you can't really answer that. And chip music's the same way. The sound is derivative from the instrument. So, you know, it's like calling rock and roll guitar music. This Nintendo has a very specific sound chip in it. The Game Boy that's handheld that a lot of musicians use also has a very specific sound chip in it. And unlike a modern computer where you can make any sound or you can have pre-recorded sounds, these chips are almost like little synthesizers, and each one is very unique. When I started getting into this type of music, I realized there was a lot of people doing video art, but not many people are actually using the older hardware. So um, I started writing my own software, like you see here, to accompany the musicians when they're performing on stage. This is Vegavox 2, and uh, this is a piece of software that I wrote with my friend Alex Maurer. Vegavox is a cartridge, and you can place it in your Nintendo, and when you put it in and hit start, there's different animations. And um, with each of these animations, there's music. It's going to sound clean, it's going to sound natural, it's going to sound best if it's actually on the cartridge. Nobody had really ever done it before, and it really wasn't. That complicated it's just a really good idea and a lot of people have done it since which is great a lot of people do give this music out one of the easiest ways to do that is through a net label because they can distribute your music online in a place that everybody can get it that's what's really nice about it just get online and their form chip music and just follow people's profiles and find where they're posting their stuff One of the interesting things about making chip music or making chip video is that you have complete control. So, you're the one writing the software, you're the one drawing the patterns and you're the one that figures out the controls. So, it's very highly personalized. But há muita gente as referências culturais são livros, são filmes, é o cinema, mas para uma nova geração, as referências culturais que são compartilhadas é na verdade os videogames. É na verdade o que você usava de tecnologia quando você era pequeno, era criança. There's something about, like holding a tape that makes you feel like you're in the past, which can be nice. A lot of people say that the scene is all based on nostalgia, and it's just people wanting to look back at their youth and listen to music that reminds them when they were young, but the truth is that there's a whole bunch of people out there that never even had these machines, so they're drawn to it because of the technical challenges, because of the unique sounds, or just because if they have a computer that can do any type of music, it doesn't mean you can make good music.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 Minha paixão por sintetizador começou há uns 12 anos atrás, quando eu descobri o que era um Moog. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu fiquei maluco. Falei, nossa, é isso, é esse instrumento que eu gosto. Um dia eu descobri como fazer um pequeno sintetizador de bateria eletrônica na internet. Esse aqui é um que eu construí recentemente, é o eu chamei ele de Eu El diabo, então, ó. Você não pode pegar, por exemplo, um mug, um mini mug soldado à mão, com um, um corpo de madeira e tal, e comparar com um, um mini mug do iPhone ou do iPad. O analógico, você cria um, um negócio ali, toca, Pode ser que você nunca mais consiga achar que é na regulagem. Então, gravou aqui no Putz, é eterno. Converso muito em fóruns, as pessoas que mexem com isso são super solidárias e eles ficam felizes. Pô, não acredito em outro maluco que gosta de fazer isso aí e tal. E os caras... Então, você escreve para ele e fala, pô. É, tô com uma dúvida aqui, esse componente é, ele é polarizado ou não é, é tal, não tá funcionando. Aí o cara tem uma paciência, escreve de volta. Quando eu termino um projeto, faço um vídeo e coloco e vejo que um cara da Islândia achou bacana, pô, eu quero fazer o próximo. Essa caixa veio de uma feirinha de atividades que eu fui. E aí tinha essa caixa que é uma caixa de bala, de munição e eu achei ela bem propícia para fazer um sintetizador. você está criando alguma coisa, é bem mais legal um desenhista pegar um papel e um lápis e desenhar um, um cartoon do que pegar um tablet e desenhar no computador um, um bonequinho, sabe? Com sintetizador é a mesma coisa. É bem mais legal você tocar a nota ali, girar o botão, girar o outro, e esse botão não ter uma marcação, ele não tem um quadradinho digital, ele, ele é solto, do que você pegar um, um sintetizador e ficar com o dedinho no iPhone. Com a construção dos record eu, talvez a minha maior realização seria ir num show ver alguém tocando record -sins. Acho que o Bob Moog tinha esse tipo de orgulho, assim, eu espero seguir ele. A tecnologia mudar rápido demais te obriga a consumir mais. Então, o que essas pessoas estão fazendo é dizendo um pouco: peraí, além da nostalgia, está aqui também uma vontade de parar um pouco, de pensar que a vida pode ser um pouco mais devagar e que a tecnologia não precisa mudar o tempo todo. There's always going to be something, but like, if there's a medium that you really, really enjoy, like records or, or tapes, like for instance, like there's always going to be a group of people who prefer to consume media on those formats rather than upgrading just because Sony says you have to. What's happening now reminds me of the beginning of hip hop. People jumped back to a simpler time using a turntable, microphone, and making something new from a simple bass, you know. So I think that's what's happening with chip music in a way. It's like, all right. Right now we can do whatever we want, like we can have 8,000 tracks, but it's cool to write with four. The question always comes up, you know, why are you going to use old hardware, 25-year-old hardware? Um, part of it is a challenge uh, because you have to work with the limitations of the machines um, in order to make uh, video art or music. And, um, you know, there's still a lot to be done with the old machines. I mean. There's this kind of trend that every year or two you get a new computer, you throw the old one out and the old computers pile up and they're never thought of again, but there's a lot of magic left in the old machines and I think a lot of people see that as well.